de 2018 e a gente vai entrar num assunto bastante extenso, então por isso vamos dividi-lo. Né? Essa aqui vai ser a primeira parte, certo Thiago? Que é concordância nominal, é um assunto muito grande. Então, concurso público, banca CESP, qualquer um, Polícia Federal, PRF, vocês podem ter certeza que vai cair uma questãozinha dessa aqui de concordância nominal. É isso aí. E as bancas vestibulares gostam de cobrar esse tipo de questão na segunda fase, principalmente. Isso. Ok? Vamos começar, né? Pois é, vamos lá. Bom, vamos começar com regra geral. Regra geral, bem simples, bem sintetizada, de concordância nominal. Como o próprio nome está dizendo aqui, ó. nominal. Nome, concordando com nome. O que é isso? Sujeito, concordando com adjetivo, concordando com artigo. Concordando de que maneira? Em gênero e em número. Substantivo masculino, concorda com... Artigo, adjetivo, masculino, substantivo no plural, vai concordar com artigo, com adjetivo no plural, beleza? Mas fora isso, temos algumas palavrinhas que causam dúvidas. E são justamente essas palavrinhas que as bancas gostam de usar para passar a rasteira aí é, nos <risos> <pra complicar>. pouco <risos> preparados, ok? Então vamos começar. A primeira palavra, então, nós vamos falar sobre anexo. A palavra anexo é uma palavra variável. Ela vai concordar com a palavra que ela acompanha. Então, olha só. Seguem anexas as fotos. Okay? Feminino e plural, porque fotos está no feminino e no plural. Okay? Se fosse, por exemplo, o documento, os documentos, aí seria. segue anexo o documento. Seguem anexos os documentos. Mas, na hora de redigir um texto, por exemplo, na hora de redigir um e-mail, né, quando a gente mais utiliza essa palavra anexo, Há uma possibilidade para ajudar todo mundo aí, que é o em anexo, que é invariável. E aí ele serve para todos os casos, ok? Quando usamos anexas, anexos, né, essa variação, nós usamos como função de adjetivo. Quando usamos em anexo, uma locução adverbial, portanto invariável, sempre no... Eu, eu particularmente, mas... o Thiago, eu prefiro em anexo, que aí eu não perco o tempo. E agora, é masculino? Está é, é, singular? Está plural? É feminino? Não sei o quê. Anexo, anexa, em anexo. Não faz análise. É. Né? <risos> eu, eu vou mais rápido. <risos> é rápido. Vamos lá, vamos seguir aqui. A gente vai falar sobre agora uma palavra que pô, muita gente fala errado, infelizmente fala errado. E se você fala errado, com certeza você vai marcar errado na sua prova, certo? Então, elas mesmas... Não sabia o porquê. Pessoal, do jeito que está aqui, vai concordar com o pronome, tá? Então, elas mesmas, ela mesma, ele mesmo, eles mesmos, beleza? Do jeito que está aqui, concorda com o pronome. Se o pronome é masculino, masculino. Masculino é plural, masculino plural. E por aí vai, tá bom? Agora aqui. Elas não sabem o que fazer mesmo. Neste caso, preste atenção, elas... Mas aqui continua mesmo. Como assim, Vitor? Neste caso aqui, está com a ideia de realmente, de fato, porque aqui é um advérbio. Toda vez que você usar um advérbio, ele é invariável, tá bom? Então, elas não sabiam de fato o que fazer elas não não sabiam, elas realmente não sabiam o que fazer, não sabem o que fazer realmente, tá bom? Então, mesmo no sentido de realmente, de fato, é mesmo sempre, sempre, tá bom? Invariável. Genoveva recebeu o caderno o mesmo não estava rabiscado. Pessoal, isso aqui é um grande erro, né, Thiago? Que a gente a gente vem combatendo aí Desde o ano passado que a gente criou o canal, a gente vem combatendo a questão do mesmo quando você se refere a algo que já foi dito. Então, pessoal, é, neste caso aqui, evitem, evitem colocar o mesmo, tá bom? Se referindo a algo que já foi falado. Então, entraria o que, o qual, não é isso, Tiago? Então, dependendo do substantivo aqui, o caderno, o qual estava rabiscado. A cadeira, a qual estava rabiscada. Então, pessoal... Por favor. Isso aqui também, a meu ver, na minha opinião, é pobreza de vocabulário. É o cara que não sabe utilizar nem sequer o ele aqui, ó. Genoveva recebeu o caderno. Ele estava rabiscado. Podemos dizer que é uma fraqueza de estilo. É isso aí, okay? Bom, próximo, palavra kit. tá? Kit com Q, U, I, não com K, I. K, <risos> I, é um T, é outra coisa, outra coisa. Okay? <risos> Não tem nada a ver com esse kit aqui. Olha só, já lhe paguei a dívida, estamos kits, estamos acertados, estamos em acordo Beleza. a partir de então, okay. ok? Essa palavra, ela vai ser variável, ela vai concordar em número. Eu estou kit com a justiça eleitoral. Já fiz meu vida. Biometria. Você também, Vitor? Não, não, eu não, não. Não fez ainda então não, você não, não está não, kit. Eu não estou kit. Eu pensei oh. que ele ia falar com a Receita Federal. Eu estou com a Receita Federal. Com a Justiça <risos> Eleitoral. Já fiz a biometria, ok? O prazo está se esgotando. É isso aí. Pode ir lá, Vitor. vitória. É, vou correr, vou correr. Ok? <risos> Para nós ficarmos kits com a Justiça Eleitoral. Beleza? Então, vai concordar em número. Belezinha? Vamos lá. Outra que isso aqui bastante... Bastante, bastante, muito, muito, muita coisa. Isso aí cai é, em concurso e passa, cara, muito, muito, muito despercebido pelo, pela galera, porque, é, é como a gente, eu estava conversando com o Thiago agora antes da gente começar a gravar, e eu falei para ele, pô, isso aqui é uma pegadinha tão grande, porque nós não falamos bastantes, né? ninguém fala bastantes, então, se você não fala, você não escreve. Então, quando você vai ver que está escrito, você acha estranho. Pô, isso aqui é estranho, isso aqui não existe, né? Mas por quê? Porque você não fala correto. Se você não fala correto, meu amigo, você não vai escrever correto. Só que na hora da prova, ele quer o que é correto. É isso. E aí você escorrega na casca de banana, beleza? Há bastantes pessoas no parque. O bizu... Né? Para você saber se está certo ou se está errado É trocar por muito Ou muitas Ou muitos, né? Então, há muitas pessoas no parque Conseguiu fazer essa substituição? Beleza, bastantes Ok? Eles se amam bastante Eles se amam bastante Neste caso aqui, pessoal não tem como eu colocar bastantes. Poderia colocar muito, né? Ah, eles se amam muito. Beleza. Mas eu não poderia colocar bastantes, porque aqui é um verbo. Tá bom? Então, se eu tenho um verbo, depois do verbo eu tenho um advérbio. E advérbio é invariável. Beleza, pessoal? Essa, essa ideia, né, esse bizu que o Victor deu é muito interessante. Do muito e muitos. Né? Muitos, muitas... Igual bastantes. Sim. É igual bastante. Por, por que, que eu falo aqui? Nesse caso aqui, pessoal. Poderia substituir? Eles se amam muito. Beleza. Só que na prova de vocês, não vai cair o bastante. Vai cair bastantes. Então, quando você passar o olho e ler bastantes, você. Cara, isso aqui está errado. Nunca vi bastantes. Entendeu? E aí, o bisu é? Substitua por muitos. Ou muitas, dependendo daqui. Ó. No caso aqui, pessoas. Muitas. Pessoas, aí o bastante está certo, beleza? Belezinha? Próximo, a ideia do meio e meia. Então, olha só, pedi meia cerveja e meia porção de fritas. Perceba que meio, a palavra meio, nessa situação, está significando metade. Então, metade da cerveja e metade da porção de fritas. Portanto, eu posso encontrar essas, é, essa variação. É... A sopa foi feita com meias é, cenouras, meias beterrabas, enfim, olha só, eu posso colocar no plural também. Por quê? São metades das cenouras, metades das beterrabas, ok? Então, vai poder ir para o plural e para o feminino, a partir do momento que signifique metade. Se significar mais ou menos, sempre vai ser invariável. Genoveva estava meio cansada Genoveva estava mais ou menos cansada Até porque seria um absurdo, né? Metade da Genoveva estava cansada, outra metade não Não dá né? É impossível ter esse tipo de, de, de raciocínio Então, Genoveva estava mais ou menos cansada Quando significa mais ou menos, ele é advérbio E advérbio é invariável. invariável Só no singular e só no masculino Meio Beleza? Vamos lá Os soldados estavam alerta Beleza? Alerta é advérbio. Como o Thiago falou agora há pouco, todo advérbio é invariável. Tudo bem? Como é que eu vou descobrir? Como é que eu vou descobrir que é um advérbio, pessoal? Como é que eu posso descobrir isso? Mesma coisa aqui, ó. Verbo verbo, tá? Então, isso, verbo, olha aqui, ó. Verbo, verbo, verbo. Muitas vezes, um adjetivo ele ocupa o, uma função de um advérbio. Né? Então, como é que eu vou saber que ele está exercendo essa função de advérbio? Ele está colado no verbo. Porque o adjetivo ele está colado no substantivo. Beleza? Parede branca. beleza? Substantivo, adjetivo. Estar, alerta. Estavam, alerta. Verbo, advérbio. Verbo, advérbio Verbo, advérbio É simples, encontrou um verbo A palavra que vem do lado Está tá causando dúvida a você Cara, eu acho que isso aqui é um adjetivo Opa, mas esse adjetivo aqui Está se referindo ao verbo Então ele deixa de ser adjetivo E se transforma em advérbio Passando a ser advérbio Invariável, beleza? E para encerrarmos Então essa aula de hoje Vamos falar sobre o Menos só existe menos, então havia menos pessoas no cinema. Lembra a nossa hashtag, ok? Hashtag menos, menos não, não existe. existe, ok? Então não tem como variar essa, essa, essa expressão aqui, o menos, beleza? Pessoas, feminino, plural. Não, não. Menos pessoas. Ah, mas menos, não tá errado, devia ser menos. Não, não existe menos, tá bom? É. Não existe, a nossa anima não, não, não, não, não aceita. Não tem pra de você, ah não, mas existe e tal. Não existe, não existe. Ok? Então, <risos> por isso nós usamos a hashtag não menos não existe. E vamos levantar <risos> essa bandeira pra sempre. <risos> Menas não existe. Bom, galera, mais uma okay. vez, já sabe, né? Ativa o sininho aí pra receber notificações toda vez que tiver vídeo novo. Curte, comenta, compartilha. Fala pra gente, dá um, dá um feedback pra nós. O que vocês estão achando das imagens lá na página no Facebook e no Instagram? É tá legal? Vocês estão gostando? Né? A gente deve continuar fazendo ou não? Teve, tá bom? teve uma aluna, uma, uhum. né? uma acompanhante aí do canal que desejou um Feliz Ano Novo pra gente. Foi que eu pedi, ô, oh, Feliz Ano Novo! Aí teve uma que desejou uma. Uma, tô... Feliz Ano Novo pra você. <risos> Para os demais, Feliz Ano Novo também. É, Para todos é, os outros, é, ok? Pô. E já sabe, né? A nossa campanha, nosso desafio, dia 30 de março tá aí, então... Sem barba e, e sem cabelo, sem cabelo. Ou não, né? Depende de vocês. Compartilha é, é com os amigos é. aí, beleza? <risos> Mais uma vez, curte, comenta e vai lá no Instagram também, no Facebook, ok? É isso e aí. nos dá esse apoio aí. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus.